Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Voltei aqui pra fazer um vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês uma outra maneira de multiplicar suas suculentas quando elas dão mudas, tá? Elas ficam com o vasinho cheio aqui, ó. Deixa eu mostrar bem pra vocês. E às vezes vocês não sabem o que fazer porque enche muito o vaso e vocês não sabem como separar as mudas, tá? Essas mudas, a maioria já sai com raiz. Tá ok? É... Esse, esse tipo de, de multiplicação que a gente vai fazer, esse tipo de divisão que a gente vai fazer nas suculentas, é, a gente vai dividir ela em tolceiras, tá? E geralmente, como eu já disse, já nascem com... já nascem, já saem com a raiz. Aqui são algumas que eu tô fazendo, só que ainda tem muitas pra fazer, então eu resolvi fazer o vídeo pra vocês, tá? Ó. Oh. Eu já tirei do vaso, para mostrar para vocês que ela tá bem cheinha, tá? Aqui nasceram duas mudas. Tem essa aqui e essa aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e achar onde essas duas mudas se dividem, tá vendo? Aqui, ó. Viu a divisão? Aí vai, ó, no meio... Puxa com delicadeza, tá, gente? para não afetar muito as raízes delas Não destruir as raízes Essas raízes de suculenta Geralmente são muito fininhas Ó Separou Tá vendo que elas vêm? Tem uma raiz principal Deixa eu mostrar nessa daqui que tá mais fácil Aqui, ó Tá vendo? Separou, elas estavam juntas Mas cada uma saiu com suas ramificações Suas raízes Tá? As raízes ramificadas. Então, é muito mais fácil de você não perder suculentas fazendo esse tipo de separação. Tá bom? Vou mostrar mais uma vez pra vocês. esse vasinho aqui. Não, na verdade eu vou pegar... É, pode tá ser. Tá vendo que esse vasinho tá muito cheio? Ó, ó o tamanho. Olha as raízes, gente, que dó. Olha o tanto de mudinha de suculenta que tem aqui. Então... É aquilo que eu disse. O que a gente vai fazer primeiro? Procurar onde estão as divisões. Aqui, ó. Tá vendo? Já achei uma. Aí você vai ramificando. Ó. Você usa força. Tem que usar força, só que com delicadeza. Ó. E vai tirando. Opa. Aqui, ó. Tirei uma. Tá vendo, ó? Já veio com raiz. Então é muito mais fácil dela se multiplicar, se desenvolver com raiz do que você fazer por estaca, né? Tá? Então, vou pegar mais uma aqui. Ó, tá vendo? Elas estão juntinhas lá, ó. Às vezes algumas estão tão juntas, né? Tem que dar uma quebradinha. Vai tirando delicadeza, gente. Sempre <risos> essa aqui tá bem grudadinha. Ó, tirei outra, tá vendo? Uma outra opção: você pode tentar tirar a terra toda. Que eu não gosto, tá? Eu não gosto de tentar tirar o substrato todo quando é suculenta, fina, tá? Com aquelas raízes mais finas. Essa daqui tem uma raiz mais grossa, então. Pode fazer isso, aí você tira a terra para você localizar bem Onde estão as pontas Tá vendo? Fica mais fácil Ó, essa daqui Tcharam! Saiu com raiz Então a gente vai fazendo assim por toda A suculenta até tirar as mudas Quando chega nessa fase aqui Fica muito mais fácil Essa aqui saiu com uma, ó, tá vendo? Essa aqui saiu bem pequenininha tem que tomar cuidado quando tomei bem juntinhas Mas saiu com raiz também Geralmente essas assim, ó A aloe sai com raiz mais É forte, mais robustas, assim. Tá? Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Eu vou terminar aqui minhas suculentas Vou deixar uma foto pra vocês depois Lá no blog do canal E... Na página do Facebook, tá, gente? Segue a gente lá, Criativa Plantas. Segue a gente no Instagram também, arroba Criativa Plantas. Se você gostou, curte, compartilha. Dá aquele like, comenta aí se tiver alguma dúvida que eu respondo tudo, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!